Boa tarde pessoal, no último vídeo nós vimos os menus da tela inicial do sistema, esses aqui em cima E hoje nós vamos ver os menus do Ticket Vou abrir um Ticket aqui qualquer, teste de abertura E nós vamos repassar esse menu aqui de dentro do Ticket Então quando a gente acaba de abrir o Ticket, vai aparecer todas essas informações aqui E aqui em cima, esse Exibir é justamente essa tela Qualquer tela que a gente tiver aqui, clicar no Exibir, nós vamos voltar para essa tela inicial do ticket. -TIC. Se eu clicar em Histórico, vai aparecer somente o Histórico aqui embaixo. Cliquei em Histórico, então, somente o quadradinho Histórico. Clique em Básico, eu posso fazer algumas alterações. O assunto do ticket -TIC é teste de abertura. Então, esse assunto aqui não tem nada a ver com o TIC -TIC. Eu vou supor que a pessoa colocou, mandou o e certinho, mas o assunto não tem nada a ver. Então eu posso alterar aqui, vou colocar computador com problemas. Posso alterar o estado, a fila, tempo estimado, tempo trabalhado, a prioridade, não vou mudar não. Ataque, vou colocar aqui suporte e vou salvar as alterações. Então, o ticket 156, assunto foi alterado de teste de abertura para computador com problemas. E foi adicionada a tag suporte. Ok? Então isso foi feito no menu básico. Agora nós vamos para o menu pessoas. Pessoas é quem está envolvido no, no ticket. O requisitante, proprietário. O proprietário não tem ninguém. E o requisitante é o Marco. Marco. Então, @hotmail. Aqui, nós podemos adicionar alguma pessoa que precisa ter acesso ao e-mail, precisa ter ciência do que está acontecendo no atendimento desse, desse ticket. Então, eu posso adicionar aqui, vou adicionar outra pessoa que precisa tomar conhecimento do andamento desse, desse chamado. Vou adicionar o um marco aqui, então, toda vez que tramitar alguma coisa desse ticket, o marco o Macias Costa também vai receber informação do ticket. Vou salvar as alterações, então, agora o Marco, o Hotmail e o Gmail vão receber resposta. Se eu quiser adicionar a secretária, quiser adicionar um, um gerente, o gestor, outra pessoa, precisa estar o do ticket. E do mesmo jeito, nessa mesma tela que a gente tá aqui, pessoas, a gente pode remover alguém. Talvez a pessoa abriu o chamado com milhões de cópias que muita gente recebendo e-mail toda hora desse ticket e não precisa. Eu posso chegar aqui embaixo e tirar. Não, Marco, Macias Costa, não precisa receber mais informações desse ticket. Clico nele aqui. Então, a partir do, das próximas alterações no Ticket, ele não vai receber. Okay. São o um menu datas. Datas e informações do Ticket. Inicia, não foi iniciado, não foi iniciado. Podemos definir a data que vai iniciar, o, quando que foi iniciado. O iniciado aqui, na verdade, vai ser não que mudar o status de novo para aberto. aí Ele automaticamente vai colocar iniciado. Último contato e eu vou entrar aqui no básico e vou alterar para, de novo, eu vou colocar para aberto. Vou salvar as alterações. Então, se eu olhar a data aqui agora, ele foi iniciado. Já colocou a data de iniciado. Tá vendo? Simplesmente porque alterou a data de, ó, mudou o status de aberto. Tem vários locais que pode mudar esse status, viu? No exibir aqui do ticket, por exemplo, eu posso editar aqui. Eu alterar aberto. Eu posso alterar aqui no, no básico. Então, tem os menus que são coisas bem repetitivas. Tem muitas coisas que se repetem em um e outro. Então, nós chegamos em data. Agora, nós vamos em vínculos. Vínculos aqui, a gente vai mostrar se esse ticket depende de outro ticket e se alguém depende desse ticket. Então, depende desse, não tem ninguém. E esse aqui também não depende de ninguém. Não tem nenhum. Depois, a gente pode fazer um vídeo só para ver a dependência de um pelo outro aqui. Mas eu vou... Alongar nesse vídeo, não. Aqui embaixo, nós temos mesclar. Aqui está falando que é uma ação não reversível. Quer dizer, se eu fazer essa mesclagem aqui, não vai poder voltar depois. Mas o que é interessante isso aqui? Talvez um usuário chegou e mandou, meu computador está com problema. Mandou e-mail, depois, sei lá, não se lembra se ele mandou e acho que não foi. Vou mandar de novo, meu computador está com problema. Então, ele mandou dois tipos, o mesmo assunto. Vamos ver se tem um título parecido. Vou abrir na tela inicial e outro aqui, só para a gente ver se posso fazer essa mesclagem um parecida. Aqui, ó. 155 é teste de abertura. É o mesmo assunto desse 156 que eu estava tratando. Então, eu posso pegar e vou unir esse que eu estou, que é o 156, com 155. É o mesmo assunto. Então, eu não precisa atender dois tickets. Está falando a mesma coisa. Então, eu vou unir o ticket para tratar os dois em um ticket só. Vou unir com esse 155. Nós estamos no 156. Nós vamos unir com 155. Então, nós vamos, a partir de agora, nós vamos tratar 155. Vou salvar as alterações. União bem-sucedida. Se eu entrar no histórico do ticket, vou voltar aqui no histórico de novo. O um ticket, lá no histórico, vamos ver aqui: ó. 156 unido a 155. Então, agora nós vamos trabalhar no 155. Nós viramos 155 agora. Até o nome está o número 155 agora. Se eu quiser eu posso mudar aqui de novo no básico. Computador. Só para alterar de novo, com é um assunto mais razoável. Alterei. Então nós mostramos o um vínculo agora. Agora nós vamos no jumbo. Jumbo nada mais é do que esse, todos, todos esses menus aqui na mesma tela. modificar ticket. Campos personalizados, datas. Novos observadores, vínculos, mesclar e algum comentário que eu possa adicionar no TIT. Vou colocar no um comentário lembrete. Lembrete, o ideal seria se eu colocasse um lembrete aqui e recebesse por e-mail, mas essa função não funciona. Então se eu colocar um lembrete aqui é clicar para a diretoria. Eu poderia marcar aqui. 18 horas. Desculpa, 18 Eu quero que, que seja um lembrete. Só que, como a gente não vai receber por, por e-mail, que não está funcionando essa função, ele só vai aparecer aqui, ó, lembrete. E aqui você pode adicionar quanto lembrete você quiser. Pode adicionar essa tela inicial aqui também, um lembrete. E à medida que eu, esse lembrete for cumprido, ah, esse aqui eu já fiz, já liguei. Eu posso chegar. Marcar ele aqui. Na hora que eu salvar, já sumiu. Então, quer dizer, não tem pendência de lembrete. Aqui é o lembrete liga Está a terá de aberto para resolver. Eu resolvi esse lembrete que estava uma pendência. Ações. Ações o mesmo que nós já vimos no um ticket. Quer dizer, responder um ticket. Vai responder para o usuário. Vou comentar. Vou só comentar dentro do ticket. Vai aparecer no histórico, mas não vai para o usuário. Posso encaminhar para outra pessoa. Posso abrir. Abrir, ele está aqui em novo. Se eu colocar abrir, ele vai abrir. Ele vai mudar o status para aberto. E, ao mesmo tempo, na data, para colocar o iniciado. Deixa eu ver se a data... Qual que está a data? A data não foi iniciada. também que depois, se nós vinculamos com outro, mesclamos com outro, ele não... Ele não ele perdeu a data de iniciado. Então, ações aqui, eu vou abrir ele. Ele vai mudar essa data de novo e vai colocar a data dar o status de novo para aberto e colocar a data iniciada. Então, vou colocar aqui para a gente testar abrir estou começando o atendimento vamos supor que eu pus alguma coisa aqui pode responder por requisitante ou não vou deixar como responder atualizei o ticket então agora status aberto vou entrar em datas aqui, agora eu vou ver que ele foi iniciado, tá vendo? foi iniciado e na mesma hora eu tive um contato com o último contato com o requisitante já está preenchido aqui o que mais são as ações bloquear posso bloquear esse bloqueio aqui, ele vai ficar pendente o ticket estou pendente de peças eu não consigo fazer ainda porque está faltando peças se eu atualizar aqui, ticket atualizado, pendente peça, vou lá no histórico só para ver. Vou entrar no exibir ver tudo. Pendente, o ticket pendente não consegue ser resolvido. Ações, agora já Quando ele ficou pendente, já diminuiu as opções de ações. Eu vou abrir de novo, que ele vai voltar para. para aberto. Aí nós vamos poder continuar o serviço. Voltou para aberto. Agora eu tenho mais opções aqui. Resolver. Eu vou atender o ticket. O usuário vai receber a resposta. Rejeitar. Talvez um spam. eu quero rejeitar. Não, esse, esse ticket não tem nada a ver. Vem o spam e abriu um o ticket. Tomar. Ele não tem proprietário. Se não tem proprietário. Eu posso chegar aqui e tomar o ticket. Vou tomar o ticket agora. O proprietário. Devia ter mostrado antes que estava sem proprietário. né? Mas aqui. Proprietário alterado No nobody para marco. Então, agora tem o proprietário. Se eu clicar aqui, pegar, ele vai fazer o contrário de tomar. Ele vai deixar o ticket sem dono. Mas quando eu peguei esse aqui, ah, mas não dou conta de resolver, eu vou voltar com ele para a fila lá. Eu vou pegar aqui, na verdade, eu estou liberando. Então, o proprietário que era, que era, sou eu, mudou para não ter ninguém mais. Então, ninguém mais é o proprietário aqui é, Tomar, extrair o não está funcionando. Aqui nós temos um menu favoritos, também não vai adiantar nada, vai marcar aqui, mas não vai aparecer em lugar na tela. Temos um temporizador aqui, também não tem muito sentido, se você quer, quer marcar o tempo que você gastou um ticket, não faz muito sentido algum departamento, mas comecei a trabalhar nesse ticket trabalhei trabalhei trabalhei depois de um tempo eu vou submeter submeter ele vai estar registrado quanto tempo eu trabalhei nesse tique então no mais que a gente tinha nesse um tique, -tique. era isso passamos todos os menus e depois podemos detalhar alguma dependência dependência de criar dependência em outro vídeo inclusive para isso obrigado